E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar distribuições marginais e condicionais. E, para isso, nós vamos estudar, em uma sala de 200 alunos, a relação entre a quantidade de tempo estudada e a porcentagem correta. E, para isso, nós dividimos em intervalos de tempo estudados e também em intervalos de porcentagem. E, com isso, nós poderíamos pesquisar os alunos e observar os dados das pontuações no teste. E, claro, os dados dos alunos estão nessa tabela aqui, na qual nós estamos relacionando o tempo de estudo com a porcentagem de acerto. E como podemos entender cada um desses dados? Olhando para esse 20 aqui, significa que. 20 alunos, em um total de 200 alunos, conseguiram entre 60% e 79% no teste e que estudou entre 21 e 40 minutos. Tem muitas coisas interessantes que nós podemos descobrir com essa distribuição de dados, mas o foco dessa aula são somente dois tipos de distribuições. A primeira distribuição é o que chamamos de distribuição marginal. E essa distribuição ela está interessada somente nessa parte aqui. Então, por exemplo, se você quiser descobrir a distribuição marginal do percentual de respostas corretas, o que você deve fazer é examinar o total dessas linhas aqui. Então, isso aqui, Vai te dar a distribuição marginal da porcentagem correta. Olha, 40 entre 200 alunos ficaram com a porcentagem entre 80% e 100%. 60% entre os 200 alunos ficaram com uma porcentagem correta entre 60% e 79%. Agora, uma distribuição marginal ela pode ser representada como contagem ou porcentagens. Se você quiser representá-la por porcentagem, você pega cada um desses dados aqui e divide pelo total. Ou seja, se você pegar 40 e dividir por 200, isso vai dar 20%. Se você pegar 60 e dividir por 200, isso vai dar 30%. Se você pegar 70 e dividir por 200, isso vai dar 35%. Se você dividir 20 por 200, isso vai dar 10%. E, por fim, se você dividir 10 por 200, isso vai dar 5%. Então, em termos de porcentagem, isso aqui fornece a distribuição marginal da porcentagem correta, ou seja, a porcentagem de questões corretas que os alunos tiveram. Então, por exemplo, você pode dizer que 10% dos alunos ficaram entre 20% e 39% de acertos. Mas, claro, você também pode pensar na distribuição marginal de outra forma. Você também pode pensar nela pelo tempo estudado na aula. E se você fizer isso, você vai pegar esse conjunto de dados aqui. Você pode dizer que 14 alunos estudaram entre 0 e 20 minutos, ou seja, você não está mais pensando na porcentagem de respostas corretas. Por exemplo, 30 alunos estudaram entre 21 e 40 minutos e você também pode escrever isso como porcentagens. Isso aqui seria 14 dividido por 200, que daria 7%. E você faz isso para todos esses dados aqui, e você vai ter 15% aqui, 43% aqui e 35% aqui. Uma outra maneira de obter mais informações através dessa distribuição de dados é realizar a distribuição condicional. Essa é a distribuição de probabilidade quando um valor determinado é conhecido. Ou seja, você já conhece uma informação previamente. Como exemplo, nós podemos calcular a distribuição da porcentagem correta, ou seja, a porcentagem de acertos na prova, no teste, dado que os alunos estudam entre 41 e 60 minutos. Para resolver isso, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar a condição. Então, nós vamos começar olhando para os alunos que estudaram entre 41 e 60 minutos. Ou seja, vamos olhar para essa coluna aqui, que é a coluna que pode fornecer a distribuição condicional. Agora, é importante você saber que, quando nós estamos olhando para a distribuição marginal, nós podemos representá-la tanto em números quanto em porcentagens, enquanto a distribuição condicional nós vamos representar somente em porcentagens. Então, para calcular a distribuição condicional dos alunos que estudaram entre 41 e 60 minutos, nós devemos dividir em várias categorias. Nós devemos dividir os intervalos. Então, de 80 a 100, de 60 a 79, de 40 a 59, de 20 a 39 e de 0 a 19. O que nós vamos fazer aqui é calcular a porcentagem dos dados em cada um desses intervalos aqui ou seja, a porcentagem de questões corretas, de acertos, dos alunos que estudam entre 41 e 60 minutos. No primeiro intervalo, nós temos 16 dos 86 alunos. Então, escrevemos 16 sobre 86. E se nós fizermos isso na calculadora, nós temos 16 dividido por 86, da esse valor aqui que eu posso multiplicar por 100, isso vai ser a mesma coisa que 18,6%. E para descobrir a distribuição condicional completa, você deve fazer isso para todos esses dados aqui. Por exemplo, o do 30 seria 30 dividido por 86, e você faria isso para todos os outros valores e, assim, você ia obter a distribuição condicional. Eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!